O processo criativo uh, envolve, na realidade, o viver do espaço e, e, e, e o ouvir e a experiência que é conviver com as pessoas que nos rodeiam e, e com as pessoas que nos encontramos e, e conectamos de certa forma na no nossa vida. E à medida que nós fazemos isso, nós estamos, começamos a questionar uh, certos porquês, seja o porquê desta pessoa estar a agir assim ou o porquê de eu próprio reagir de uma certa maneira e normalmente uh, remete sempre para coisas que nos aconteceram na infância ou, ou no, no passado que nos é como um todos. Um, eu pego nessas memórias uh, que eu tenho, seja, sejam memórias traumáticas, sejam memórias uh, belas, uh, certo gosto um, e reflito sobre elas, penso um bocado sobre o que elas possam, uh, qual, qual possa ser a sua influência hoje em dia e então as minhas obras tentam refletir ao máximo essa, esses traumas, esses, uh, esses momentos de renegação ou assim que todos temos em infância e que a meu ver são essas as razões pelo qual nós agimos e reagimos da maneira como agimos hoje em dia.